Mas eu pergunto para você, Sardinha, faço uma outra pergunta para você. Você já viu alguma ação da Polícia Federal onde que se pega 10, 20, 30 quilos de cocaína e se põe fogo no local? Coronel, é, essa, essa pergunta eu vou lhe retribuir com outra pergunta. Como é que fica a situação dos garimpeiros e os prejuízos com aquelas explosões? Como é que fica agora a situação... Dos prejudicados, os prejuízos. Quem vai bancar isso? Então, nessa situação desastrosa, eu acredito que o ministro da Justiça ele vai estar uma sindicância, uma sindicância em que ele vai ver se houve dolo, culpa do agente fiscalizador, porque tinha um, uma emissora de televisão dentro de uma aeronave da polícia federal e a cara com responsabilidade sobre aquele que autorizou essa essa forma e os danos que foram causados foi colocado é, destruiu o destruiu lá o material então de quem é a culpa vai ficar para o estado ou para o agente fiscal então acredito que como teve uma comitiva lá de de Taituba, pelo vereador Wesley, ele foi até o local, foi até o ministro, juntamente com o deputado Passarinho, e houve aí uma deliberação para a gente ir comunicar sobre as responsabilidades civil, criminal e penal do ato que foi ocorrido lá. Quais são os atos irregulares? Uma emissora de televisão dentro de uma aeronave, destruição do bem que podia ser embargado, tinha licenciamento mais... Em tese, podia ser discutido lá na administração, certo? Então, é, isso vai ser... E a gente vai cobrar a sindicância e o resultado da sindicância. Agora, coronel, então, faria, nós gostaríamos que o senhor disseram é, claro, em especial para os nossos mineradores brasileiros, porque o nosso canal é do Minerador Brasileiro, o Canal Mais Brasil. Qual será a sua ação diante dessa diretoria que o senhor ocupa hoje na Confederação Brasileira de Mineração. Salinha, você sabe, você me conhece, lá no Incinibiu, o Policiamento Ambiental. É, eu trabalhei 35 anos na Polícia do Estado de São Paulo, fui nos 63 coronéis de um contingente de 90 mil homens. Eu sempre vou fazer a coisa certa do jeito certo, mas o meu objetivo primordial é... Orientar, fazer um complice para que todos os, todos os trabalhadores brasileiros que trabalham no setor da mineração eles tenham regularidade, façam a coisa certa, o que preconiza a lei. Respeitando o meio ambiente, é, conduzindo resíduos sólidos para ser queimado e virar energia elétrica, ou resíduos sólidos orgânicos virar compostagem. Então tem uma mineração sustentável. A mineração ela é sustentável. Não existe a mineração degradadora. A mineração causa o um menor impacto do que outros setores. A mineração ela ela ela não é horizontal. Ela é ela ela não é horizontal. Ela é vertical, tá? Ela é vertical. Então ela ocupa um hectare muito pequeno e por muito tempo. Então, ela não precisa degradar o, o, o meio ambiente, ela pode recuperar depois o meio ambiente, porque lá no Pará, ou em qualquer bioma do Amazonas, é, qualquer uma das, das regiões do, lá do Amazonas, do bioma do Amazonas, é, em pouco tempo, em cinco anos, a vegetação ela se recupera. Então, a, a gente vai fazer uma educação ambiental, recuperação das áreas degradadas, fazer um garimpo sustentável, fazer um complice com os garimpeiros e, e fazer aí uma, uma, é, um ensinamento para eles para fazer um código de ética dentro do garimpo. E isso é o nosso objetivo enquanto diretor da, dos assuntos ambientais e sustentabilidade sobre a orientação do nosso presidente, o dr Bruno, o Giliardi, e lá o Helder, o Matheus, que a gente há pouco tempo estamos trabalhando e a gente vai... Mitigar aqueles problemas que ocorreram no Pará. A gente vai mitigar os problemas e dar orientação correta para aqueles trabalhadores honestos que estão lá em áreas que podem ser licenciadas. A lei no SNUC, o Código Ambiental, a Constituição, ela não fala, ela não, ela não é, proíbe, com exceção de áreas indígenas. Mas a gente não está falando isso. Está falando em APA. É onde que tem, pela lei do SNUC, a menor restrição de toda a legislação. Para tá? você ter uma ideia, lá na APA do Tapajós, Sardinha, que foi criada em 2006, até hoje não foi feito o plano de manejo. Até hoje não foi feito o plano de manejo. Isso, Isso é um absurdo, absurdo né? né? é? O plano de manejo é o que faz o ordenamento dentro de uma unidade de conservação. E pelo decreto que foi criado, ele tinha cinco anos. Portanto, até 2011 devia estar pronto esse plano de manejo, mas infelizmente não foi feito. Então, foi criado em 2006. Em 2011 devia ter feito o plano de manejo. E aí, dando competência aí ao município para fazer o licenciamento. Que lá tem três municípios que poderiam dar o licenciamento, mas o ICNBio, a gente vai respeitar aí que tem uma pessoa muito, muito importante lá, que é o gerente Fábio que é o gerente regional norte, uma pessoa competente, e a gente vai articular e vai chegar a uma harmonia, a uma, uma compreensão de que a gente pode é, é, eliminar e, e extinguir os conflitos naquela região.